Rapaziada, Bruno Clash aqui pra mais um vídeo muito top Uma dica muito bacana E vamos ver aí como é que tá esse novo jogo Crypto Plains. na real já tem alguns dias, mas tem muita gente se dando muito bem nele e eu vou entrar agora, agora com vocês ao vivo. Vou mostrar quanto você está precisando é, investir para poder entrar nesse jogo, quanto, você, quanto tempo você leva para recuperar esse investimento e também quanto supostamente você vai receber aí em um mês cheio. Jogando o Crypto Planes com as informações do dia de hoje, tá? Lembrando que não é uma é, recomendação de investimento, essa é apenas uma ideia do que eu estou fazendo E se você gostar, se você curtir, você vai, se não, também tranquilão, tá bom? Bom, bora lá dar uma olhada então como é que eu vou fazer pra entrar nesse jogo Eu vou comprar o primeiro avião ao vivo Mas galera, é o seguinte, rapaziada, antes de tudo, um recado muito rápido, mano Um recado muito top pra vocês, porque é o seguinte... Skills Vault, eu faço parte da Skills Vault, um projeto de pub de Mobile, onde você vai poder jogar, participar e caso você vá bem, se você se classificar, você pode jogar comigo na grande final Valendo grana e também podendo jogar aí representando o Brasil, olha que top rapaziada Bom, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição, pra vocês poderem entrar no Skills Vault e poder se cadastrar pra poder jogar essa qualificatória e quem sabe estar comigo jogando no meu time e concorrer aí a um prêmio muito top em grana, bufunfa, criptomoedas, galera. Então, se liga só, Skills Vault, PUBG Mobile, quero ver se você vai estar tá comigo nesse, nessa grande final, tá bom? Então, bora lá, vamos voltar agora pro nosso... Nosso CryptoPlanes, mano, porque agora é hora de comprar o nosso primeiro avião, mano. É o seguinte, já estou aqui no site do CryptoPlanes, está ali em cima o site ali, ó, CryptoPlanes.me para jogar você tem aqui o site, todas as informações do site, cara, é muito legal, tem os modos de jogo, Training Mode é onde você vai conseguir ganhar aí os seus é, cepan é, diário, que é a moeda né, que você vai utilizar para comprar e vender, o que você vai vender para ganhar dinheiro também. Tem aí, eles já anunciaram que vai rolar gameplay. Aqui seria um PVE, praticamente, contra a inteligência né, do game. Aqui um PVP, galera. Você vai ter também marketplace, o que você pode comprar e vender, tanto uh, aviões como também acessórios, né? Para você dar um upgrade nos aviões. Então você tem dois iguais, aí você usa um no seu avião e vende o outro no marketplace. É muito legal, vai poder girar grana também, também. E olha, tem outra ideia também: planes versus carros. É o seguinte, vai ter um modo de avião contra carros, porque esse aqui, o Cryptoplanes, é um jogo que também é aí da família. Do Crypto Cars, isso mesmo, exatamente E eles fizeram um metaverso, um mundo, um mundo próprio Onde vai ter, a gente vai ter aí o um encontro dos carros do Crypto Cars Com os aviões do Crypto Esse Cara, é incrível, é um projeto único E um diferencial deles é que é muito legal É que eles cumprem todas as etapas Eles fazem todas as etapas certinho Eles não tem problema aí com Ah, atrasei, ah, fiz uma escolha errada É muito difícil eles errarem e muito difícil eles não cumprirem uma data, cara. Isso é muito bacana. E aí tá pra vocês os NFT, os aviões, né? Tem aí comum super co e, e raros, né? Pra vocês aí os tipos. Então, comum, clássico, super e raro. Isso mesmo, quatro é, tipos. E aqui tem os aviões aí pra você dar uma olhada. Muito legal. E a equipe deles aqui tá toda aqui pra vocês. Tem Niquidin, é aberto. E são os mesmos do Crypto Cars é muito legal, tanto que eles têm aqui como parceria também o Crypto Cars, que é um jogo que eu já tô também, né? Eu já tô também aqui no Crypto Cars, que é muito legal e também, se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo a respeito também. Mas hoje nós vamos entrar efetivamente no Crypto Planes, tá bom? Então vamos lá, vamos direto aqui para o site deles, cryptoplanes.me/play. Você vem para essa parte aqui, é, já tô conectado ali, tô com zero, né? Cepan, vou ter que comprar agora com vocês e aqui você vai ver como comprar aí o seu avião, é aqui ó, buy new box Então você vê que é 500 CEPAM pra poder comprar um avião E aí você tem chance de pegar um super ou um raro também, tá bom? Então essa é a ideia Bom, vamos lá, então eu já tenho é, BNB pra poder comprar o meu avião Olha, tá subindo, mano, meu Deus do céu, tem que comprar e comprar rápido, hein? Mas ó, vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui Porque é o seguinte, ó, vamos por aqui, ó, eu preciso de 500 e 5 cepan isso mesmo, pra poder ficar de boa 500 pra comprar o avião, 5 de gasolina, 5 de reabastecer, né, vocês vão ver Até que eu possa climar a primeira recompensa dos que eu já tiver ganho diariamente Depois eu explico pra vocês direitinho Mas 505 é o número que vocês precisam neste momento, tá? Então vamos lá, vamos comprar agora Ah, deixa eu mostrar antes quanto tá o investimento, né 1.75 BNB, então vamos lá no... No CoinGeek, vamos colocar aqui, ó BNB, 1.75 BNB, 933 dólares, hein? Vamos lá, 933 dólares vezes 5.6, hoje, 5.224 para entrar, comprar um avião. É barato? Não, é simples, não é, é um valor alto, né? Tem, com, tem, temos que é, aceitar, é isso, é alto, mas o retorno é brabo. Então vamos deixar lá marcado, vamos marcar aqui, ó. 5.225 para entrar Então, entrada Entrada Reais Opa, reais 5.200 Opa, já tô até pondo com vírgula 225, vai, mais ou menos, tá? para vocês entrarem A gente vai ver daqui a pouco, então, o ROI, tudo certinho Mas antes, vamos comprar, antes que suba mais, né, rapaziada? Vamos comprar aqui, então, uns 505 Cepans Partiu, voltamos com a compra realizada já é isso, rapaziada, já conseguimos então comprar o Sepan, tá aqui, ó, 505 Sepan tá aqui na conta já, sobrou muito pouco, mano, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos então agora pra dentro do jogo, onde a gente vai conseguir então agora sim comprar, né, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, vai clicar aqui na nossa conta e vai lá em depositar. Vamos lá, ó, 505 cepan E vamos colocar o OK Estão batendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas está ali, ó Agora vamos fazer aí, confirmar a transação Esperar cair aqui pra gente comprar o primeiro avião da nossa conta Olha que top, bora lá Já foi, hein, parece que já foi Já caiu aqui, ó, 505 sepan é, Está lá, certinho Agora a gente vai vir aqui em planes, mano Agora chegou a hora, meu mano Vamos comprar aí nosso primeiro avião, mano Vamos lá, hein Ai, meu amigo, 500 CEPAM, vamos torcer Façam um corrente positiva aí pra ganhar um super um raro o que, vier, o que vier vai ser bom, mas se vier esses é melhor ainda, né? Então, bora lá, vamos ver o que acontece agora 500 CEPAM, 1, 2, 3, E... Foi, mano, ai, ai, dor, dor Vamos lá, vamos lá, torcendo, torcendo, torcendo Torcendo, o que vai vir, o que vai vir, mano? Ah, veio o comum, mano, vem o comum, mano <risos> Mas tá bom, veio um comum, mas pelo menos já entramos, né? Tá aí o Skybolt, um comum, um avião comum. Vou dar o claim aqui, ele já vai entrar aqui pra mim. Então a gente já sabe ali, ó. É, ele tem 100 de combust... 60 de combustível, né? São aí quatro corridas, né? Quatro treinos, aqui é treinos. É, a gente vê lá 97 de força, 90 de speed, é, experiência zero, vem zero, level 1, um, 46 de air. Então tá aí. Ele é... Esse aqui é meu avião comum, né? Veio comum fazer o quê? Mas, ó, pra vocês entenderem, sobrou 5 c ali pra gente. Pra gente correr, a gente vai correr aqui, ó, no Start. E vamos fazer aqui todas as corridas. Vamos fazer a primeira, então, pra gente ver como que tá rolando aqui. YB, bora lá, então. Confirmar aqui e ver a primeira corridinha rolando, rapaziada. Vamos ver, ó. Procurando no ponentes. e bora lá. Já tá valendo. 3, 2, 1, partiu! Vamos lá, vamos ver quem é que... Qual, qual colocação que eu fico, né? Eu podia pegar uma colocação boa, né, rapaziada? Ô, ô, ô Skybolt! Bora ficar bem aí, Skybolt! <risos> vamos ver lá qual que é a nossa... Ih, mano, já caí pra última ali, não pode ficar assim, não. Terceiro colocado. Vamos, vamos, vamos. Chega logo, chega logo, tá bom. Terceiro tá bom, hein? Não tá ruim, não. Vamos ver... Opa! Terceiro, terceiro, terceiro. 5 Cepan mais 200 de experiência. Muito top, hein? É isso aí, ó. 5 Cepanzão brabo. É, aqui a gente vai ver ali, depois, quanto a gente acumulou no primeiro dia Mas depois eu vou contar um negócio pra vocês também, ó E é o seguinte, rapaziada, a gente tem ainda 45, né? Então quer dizer que eu posso fazer mais três corridas Vou correr as outras três aqui e já volto com vocês Rapaziada, então fechou aí as nossas é, corridas, nossos treinos, né? E a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês agora quanto que foi que eu consegui é, E nesse primeiro, primeiro momento aí, nesse primeiro tese dia, né? Meu, minha média foi, minha média não, eu consegui 20 cepans conseguindo 4 vezes um terceiro lugar, então 20 cepans eu consegui. Nesse primeiro dia, pra você ter uma ideia, ó, o valor dele tá 1,89, já aumentou do que eu paguei, hein, já aumentou do que eu paguei, então 1,8963 vezes 20, eu fiz 20 agora, então nesse primeiro momento, primeiro dia aí eu já fiz isso daqui vezes 5.6, eu fiz 212 do, 212 reais no primeiro dia, ceder é feito no primeiro dia, porém, porém rapaziada é o seguinte, ó como é o primeiro dia ainda, eu posso ainda é recar, aqui ó, refuel por, então eu posso recarregar por um cepan por um cepan eu fico ali com um full de, de, de gasolina novamente e posso fazer mais 4 corridas. Então eu posso chegar hoje, ah, de repente, aí se manter essa média vezes 2. Eu chegaria a 420 reais no primeiro dia já dos 5 e 5,225. No primeiro dia eu já faria 424. Bom, mas vamos lá, vamos dividir por 2 aqui, que eu quero ver o seguinte: qual o ROI? O ROI, vamos ver o ROI. Qual é o ROI? Vamos fazer o seguinte, então. É, eu tirei aí 212 num dia, num dia. Quantos dias eu precisaria pra cobrir a minha entrada? Então vamos lá, vamos fazer então 212. Vamos arredondar 212, tá? Então a gente faria agora pra saber 5225 2, 2, 5, dividido por é, 212. 212 dariam 24 dias. Isso se a gente manter essa média aí de 20, né? Pode ser mais, pode ser menos. Mais 24 dias seria o ROI aí. Mas, é claro, a gente também teria aí aquele dia a mais, que é o que eu vou pegar agora, né? Um extra aí, né? Bom, o ROI em 24 dias. Ah, Bruno, mas quanto eu faria por mês aí, hein? no valor de hoje, tá? Por mês, no valor de hoje, eu faria aí, a gente já viu que deu a média, com base em hoje, 212 vezes 30 dias. 6.300 dias. E sessenta reais Seis reais Por mês, se a moeda Ficar no valor que Está, porém Ela já está até subindo, vocês estão vendo aqui ó? Eu peguei aqui embaixo, eu peguei a Um se não me engano 84. ela já foi para um ali, um nove Caiu um pouquinho, e a moeda Só, so... ah, mas tá, parece que tá, a moeda está caindo tá no... Olha isso aqui galera Dá uma olhada nisso daqui, olha como tá. Só sobe mano, só sobe o negócio tá doido, ó. Tá uma subida constante ali, né? Subida constante aí. Bacana, tá bacana, tá bacana. Então, a ideia é que pode até subir. E outra, vai lançar ainda o Marketplace. Vai lançar ainda a questão das peças que a gente pode é, ter aqui no jogo também. Então, tudo pode fazer com que suba. Pode fazer com que suba. Mas pode cair também. Então, fiquem ligados e não, não vai achar que é tudo flores. Até porque a gente já teve outras experiências. Mas, por enquanto, com base em hoje, hoje... 6360 mais ou menos, hein, galera? É Isso mesmo. Então, a gente faria ali é, 20 cepans por dia, na média, vezes 30 dias, 600 cepans. Para você ver, eu gastei 505, garinha, ganharia 600 cepans. Agora, ó, para você ver, agora tá 18779. Então, já até acho que deve dar um pouquinho mais vezes 1.87 já dá 1.112 vezes 5.6 6.200, já aumentou já aumentou, ah não, ah tá, caiu porque tava 1.88, é verdade mas tá bom, ó, 6.250 a 6.300 por mês, se tudo permanecer do jeito que está, tá bom? Então tô aqui vou fazer agora minhas corridas, minhas outras corridas, meus treinamentos pra poder mandar bala e começar aí nessa loucura fazendo a boa, então manos eu vou comentando pra vocês aqui como tá, se vocês quiserem eu mando mais vídeos aqui contando como é que tá a minha experiência no Sepan. Assim que eu bater o Roy, eu faço outro vídeo também, tá? Então é isso, mano, se você gostou e quer mais vídeos de outros jogos também, comenta aqui embaixo que eu quero saber e eu vou fazer pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, tamo junto todo mundo, é nóis, um abraço e falou.